Olá pessoal do canal tudo bem com vocês é, neste vídeo pessoal eu vou estar tá ajudando alguns seguidores aí que me pediram ajuda e que estão enfrentando problemas aí com seu site WordPress com seu blog WordPress é, eles atualizaram aí algumas funções alguns aplicativos começaram a dar erros ou eles foram logar e não tá mais mostrando a opção de logar enfim algum problema aconteceu no seu WordPress e você não tá conseguindo mais usá-lo é, da forma correta como usava antes então neste vídeo eu vou te mostrar como você pode estar tá resolvendo esse problema e também esse vídeo serve para você que quer tanto é, atualizar o seu WordPress como você que quer voltar para a versão anterior siga esses passos que você vai conseguir resolver então pessoal Primeiro de tudo você tem que entrar no seu servidor web, então eu vou entrar aqui no meu, é, você vai seguir esses passos, tá? Eu vou logar aqui na minha conta, você loga aí na sua, independente de qual empresa você esteja utilizando, vai ser os mesmos passos, tá bom? Essa tela é a tela principal aqui do meu domínio, tá? Do meu servidor web. E aqui, pessoal, nessa tela aqui, ó, eu vou entrar em cPanel. Em todos os servidores web tem esse cPanel. Você vai entrar no seu cPanel. Pronto. Aqui no cPanel, aqui, ó, você vai ter que entrar em contas de FTP ou aonde tiver alguma informação sobre FTP. Você clica... Aqui no meu, eu tenho que criar o usuário de FTP e dizer qual pasta ele precisa acessar. Então, pessoal, você precisa verificar qual é a pasta que está o seu WordPress, tá bom? Eu vou criar um usuário aqui chamado teste. Aqui, pessoal, é o domínio, tá? Ó, o domínio, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho três, ó. Eu tenho o domínio e tenho dois, três subdomínios, né? três sites dentro de um site principal. Eu vou colocar aqui o site principal, porque eu quero acessar este. Aqui, pessoal, você cria uma senha, porque esses dados aqui a gente vai utilizar lá no FTP, que eu vou explicar mais na frente. Então, vamos lá. Pronto. Repetir a senha. Já. Aqui, pessoal, ele está me dando a opção, quando eu crio esse usuário, de acessar apenas essa pasta. Não é isso que eu quero. Eu quero acessar o diretório principal. Então, pessoal, eu tenho que apagar tudo isso aqui. ó. Porque aqui, ó, onde está tudo. Certo? Então, eu venho aqui, desço aqui, a cota 2.000 é, MB, não, deixo ilimitado. E vou clicar aqui ó, em criar. Pronto pessoal, meu usuário já foi criado, como vocês podem ver aqui, ó. teste, certo? E ele vai acessar este diretório aqui, como eu disse, se atente a qual diretório você criou o usuário. Porque é aqui onde está todas as pastas, todos os WordPress do meu site. Então vamos lá. Já criei o usuário, já criei o diretório e já criei a senha. Então, eu já posso é, baixar o FTP e configurá-lo. Pessoal, o FTP que eu vou utilizar é o FileZilla. Vou deixar o link na descrição para vocês baixarem. Vocês entram aqui no site do FileZilla. Façam o download aí para a sua versão, tá? Ó, aqui para todas as plataformas e aqui para a plataforma Windows. Ó, você clica aqui, ó aqui pessoal você vai fazer o download tá você clica aqui ó aí faça o download aí para o seu computador eu já baixei ó a instalação é simples basta você instalar como você instala qualquer programa tá bom então você vai utilizar esse programa e agora pessoal a gente vai acessar o nosso servidor web pelo FTP então vamos lá, vou abrir aqui o meu FileZilla. De posse daqueles dados lá, pessoal, ó, você vai voltar lá no seu servidor. E aqui pessoal já tem as informações. Vamos clicar aqui ó, configurar cliente FTP. E aqui já vai mostrar pra gente os dados. Aqui pessoal, eu vou copiar aqui ó. Teste. Esse aqui é o que? É o usuário. Eu vou copiar. Tenho aqui ó o usuário, aqui o servidor, vou copiar, aqui ó, host, e aqui pessoal, a senha é a senha que você criou, aqui a porta pessoal 21. Ó. Vou colocar aqui ó, 21, e a senha eu vou digitar aqui ó, e agora se tudo estiver ok. Vamos clicar aqui em conexão rápida e ele vai entrar. Pronto pessoal, vocês podem ver aqui ó, que ele acessou aqui todos os meus sites. Ó. Passa no rha.com.br. E agora pessoal, a gente vai fazer a atualização do nosso site. E como que a gente faz isso? Você vai ver aqui, ó, tem o um passa no rh.com.br, é esse site aqui que eu vou atualizar. E ele vai ficar aqui, pessoal, ó, ele fica aqui dentro dessa public html Você entra nessa pasta, e aqui, pessoal, está todos os arquivos do seu blog, do seu site, tá? E o que, que você vai fazer? Você, pessoal, vai ter que excluir essa pasta e essa pasta aqui, ó. Você clica nela, segura o Ctrl, clica na outra e aqui com o botão direito você vai apagar essas duas pastas lembrando pessoal muita atenção nessa hora essa pasta aqui jamais jamais pelo amor de Deus você não trisque nessa pasta você vai apagar a admin e a include certo pessoal entendido então, faça exatamente o que eu estou fazendo e vocês vão conseguir resolver todos os problemas aí dos seus sites WordPress. Seleciona e clica em deletar. Aqui, ó, deseja realmente excluir esses dois diretórios? Sim. Agora é só aguardar, pessoal, a exclusão. Assim que ele concluir, ele vai avisar. vocês podem ver aqui ó está excluindo aguarda é, é um pouco demorado mesmo vou dar um pausa no vídeo para não ficar tão longo tá pessoal e eu volto quando terminar a exclusão prontinho pessoal já excluiu as duas pastas e agora ficou só essas pastas aqui você não mexe e agora pessoal o próximo passo é você vir no site do wordpress clicar aqui em baixar ou aonde tiver algum menu download Aqui, pessoal. Você vai descer aqui, vai procurar onde tem todas as versões aqui, ó. E aqui nessa página você vai ver todas as versões do WordPress. Tá, pessoal? Desde a mais recente até as outras que você quiser aí para quem quer voltar se você atualizou para a última versão e quer voltar para as versões anteriores é aqui tá pessoal então tá aqui a versão que eu vou utilizar que eu estava utilizando antes de atualizar e tava tudo bem era essa versão aqui ó então eu vou fazer aqui ó download dela zip aqui pessoal você vai fazer o download tá eu já tenho ela como vocês podem ver aqui ó tá então não vou baixar já tá salva vou simplesmente agora vir na pasta que eu fiz o download após você fazer o download você vá na pasta onde você salvou a minha está aqui ó em plugin blog e aqui pessoal ó eu vou deletar essa para não confundir vocês e essa também. Para não confundir vocês. E aí, pessoal, a versão que eu baixei tá aqui, ó. É a versão 5.6, tá? Que é a versão que eu estava utilizando antes de atualizar para essa aqui, ó. Então eu venho aqui na 5.6 vou Extrair, tá? Eu espero que vocês tenham um desse compactador de arquivo aí no seu computador. Se não tiver, é fácil download. Pronto, vou descomprimir aqui. Pessoal, esse é o último passo, tá? Pronto, concluído vocês vão ver aqui ó, agora está a pasta que eu vou utilizar lá então vamos voltar agora aqui no nosso Filezilla ó vocês podem notar que eu deletei a pasta admin e a include né ficou apenas a content e aqui pessoal a gente vai procurar a pasta onde está o arquivo que a gente acabou de descompactar está aqui a pasta plugin blog e tá aqui a pasta, ó pessoal pronto, vou entrar nela aqui e o que, é que a gente vai ter que fazer agora pessoal, a gente vai copiar essa pasta e essa pasta que foram as duas pastas que a gente deletou aqui do nosso servidor web então eu vou pegar do meu computador agora da versão que eu quero instalar e vou jogar para dentro do servidor web como que a gente faz isso? você clica aqui, ó seleciona, né? Clica nela, clica na outra com segurando o control. E aqui com o botão direito do mouse você vai clicar aqui em upload. E agora é só aguardar as pastas subirem para o seu servidor web. Após a conclusão do do upload, ele vai dar um aviso. Mas antes de disso, pessoal, quando finalizar essas duas pastas, a gente ainda vai ter que fazer o upload aqui, ó, de todos esses arquivos aqui, ó, tá? De todos esses arquivos aqui, ó, todos, todos. E nessa opção, quando a gente jogar para cá, como são iguais, a gente vai pedir para substituir. Então, vamos aguardar aí fazer o, o upload. Não demora muito, não. eu acho que eu vou fazer um pausa aqui no vídeo para não ficar tão longo mas aqui ó já dá para ver aqui ó quantos faltam ó ele vai diminuindo aqui ó vou dar um pausa aqui tá pessoal então pessoal aqui ó transferências completadas agora pessoal vocês podem ver ó a pasta admin está aqui. E a includes também já está aqui. Agora, pessoal, vou ter que puxar esses arquivos. Então, você vai fazer o que? Você vai selecionar todos esses outros arquivos aqui, ó. Menos a pasta contat que a gente não deletou, tá? Se atente a isso. Então, selecionei todos. Vou clicar com o botão direito, clicar em upload e aqui, pessoal, deixar substituir e vou marcar aqui, ó, utilizar sempre esta ação e vou dar um OK. Notem que são poucos arquivos e já vai concluir o nosso trabalho. Então, pessoal, o serviço é esse. Fez esse serviço, volta lá no seu blog, no seu site o erro que estava dando no meu era esse aqui. ó. O editor encontrou um erro inesperado. Quando eu ia fazer alguma postagem, dava esse erro aqui. E agora eu vou acessar aqui meu blog. Olha aí, funcionando perfeitamente. Vou entrar aqui nele para ver se ainda está dando aquele erro. É, pessoal, vai aparecer isso aqui, ó, após você fazer esse essa tarefa, né? Vai ter que atualizar. Atualiza. Aqui, ó, continuar. E agora coloca os seus dados. já entrou aqui na nossa página. Não estou vendo mais nenhum erro. Deixa eu entrar aqui onde estava dando o erro, que era aqui em widgets. Deixa eu verificar. E pronto, já está dando para ver, pessoal. Quando eu ia clicar aqui, pessoal, dava esse erro aqui ó não abria nada tá não abria nada isso aqui ó eu clicava abria só uma telinha em branco aqui com esse nome aqui ó o editor encontrou um erro inesperado WordPress e agora já está abrindo aqui ó então já voltou a funcionar deixa eu ver também tinha um plugin aqui que também não estava funcionando que era o Yochan Deixa eu ver se eu verifico ele aqui. E hoje E e, e, e Ocean, Tá aqui ele, ó. Vou ativar. E já voltou a funcionar também. Que maravilha! Então, pessoal, é, o vídeo de hoje era esse para ajudar aí os seguidores aí que estavam com esse problema é, se eu deixei de falar alguma coisa aqui ou se mesmo você fazendo isso ainda continua dando algum problema tenta atualizar a versão para menor ou para maior e verifica pessoal vai vai testando tá mas o trabalho é esse tá resumindo você vai entrar na pasta do seu site, vai deletar a pasta admin e a pasta include. Vai baixar lá no site do WordPress, que eu mostrei para vocês, link está na descrição. Vai copiar as duas pastas que você baixou e também esses arquivos aqui e puxar tudo para dentro do servidor. E pronto, é apenas isso tá pessoal, valeu pessoal, deixa teu like um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, fui!